Salve, salve minhas guerreiras e meus guerreiros! Vamos trabalhar essa barriguinha, vamos tirar essa barriga de maneira bem simples. Mas antes, deixa eu dar aquele recado importante. Tentaram roubar esse canal? Você já deve saber disso. Por isso que eu estou falando direto. Vamos lá para o outro canal novo que eu criei para evitar qualquer problema. Então vamos lá para o outro canal. Esse outro canal só nós só teremos lives, somente lives nesse novo canal. Lá embaixo nos comentários. Tem um link lá no canal, tem um vídeo lá explicando o que aconteceu para vocês ficarem cientes. Vamos trabalhar utilizando ó, um tatame, uma, um colchonete, uma toalha felpuda. Nós iremos trabalhar bem a parte inferior do abdômen. Então presta atenção e segue aí. Já vai lá nos comentários e deixe o seu nome e a sua cidade. Isso é muito importante, quero conhecer vocês. Você vai deitar de costas, assim, como eu deitei. Decúbito dorsal, de costas. Vai fazer a elevação de ambas as pernas, dessa forma aqui. Vai descer, ok. Vai elevar, subir, voltar, desceu, elevou, subiu, voltou, desceu. Professor, não consigo fazer esse movimento, não tem problema, vamos devagar. Vamos devagar que você vai conseguir. Ó, primeiro, primeira fase. Primeira fase que você tem que aprender, tem que entender, é que tem que manter ambas as pernas estendidas. Pronto. Primeira fase. Segunda fase do movimento. Você vai com seus dois braços nas laterais do seu corpo, vai mantê-los apoiados no chão e elevar as pernas. Elevou. Volta à posição inicial. Encostou. Elevou. Volta à posição inicial. Sempre que você elevar as suas pernas, já começa a fazer um trabalho do seguinte. Ó, quando você elevar, tenta tirar o seu glúteo ou a sua lombar do contato com o solo. Tira a sua lombar ou o seu glúteo do contato com o solo. Então vamos lá. 3, 2, 1. 1. Um, elevou, tirou um pouquinho do solo, voltou. Elevou, tirou um pouquinho do solo, voltou. Elevou, tirou um pouquinho do solo, voltou. Aprendeu? Essa fase agora vem um pouco mais difícil. Como é que nós iremos fazer o que eu chamo de quarta e quinta fase? Quarta e quinta fase, você vai ter que manter sua perna dessa forma, estendida acima e tentar tirar, nesta posição, o seu, a sua lombar, o seu glúteo do contato com o solo. Tirou, voltou, tirou, voltou, tirou, voltou. Fazendo isso, você vai sentir uma pressão na região do seu abdômen. É isso que você tem que sentir, essa pressão na região do abdômen. Calma que eu irei mostrar uma outra possibilidade mais à frente. Eu fico até o final do vídeo que eu vou mostrar um outro exercício para quem não consegue fazer esse. Então, vai lá. Feito isso, você vai fazer a extensão de ambas as pernas. Elevou, tirou, voltou, desceu. Elevou, tirou, voltou, desceu. Elevou, tirou, voltou, desceu. Esse daí é para os avançados. Agora... Você, que não conseguiu, vai utilizar dois pezinhos para você se apoiar, assim, na lateral do seu corpo. De preferência, próximo ao seu quadril. Professor, eu não tenho esse pezinho para fazer. Pode ser na garrafa PET. De preferência, aquelas garrafas que são sextavadas ou quase quadradas. Existem umas garrafas assim. Se você não tiver, utiliza dessa forma aqui. E aí você vai fazer o seguinte, ó, vai deixar suas pernas semiflexionadas, não é, não são estendidas, estendidas são esticadas e flexionadas são dobradas, só que semiflexionadas. E você vai manter peitoral projetado à frente e vai ficar assim, ó, elevar tirando o seu glúteo no contato com o sol e volta. Tira o glúteo do contato com o solo e volta. Claro que esse movimento você vai trabalhar os seus braços também. Essa parte de trás aqui, os tríceps, serão bem recrutados. Mas você vai sentir uma pressão maior na região do seu abdômen. Isso é o que você precisa entender. Abdômen, pressão. Então, contrai o seu abdômen, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Desce, sobe Desce. Observa que o tempo todo o meu peitoral projetado à frente. Quer intensificar mais o movimento? Vamos lá. Estica a perna. Ambas as pernas estendidas. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Vou ensinar algo que ainda é mais difícil. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas que ele passa a ser fácil... Da maneira que é ensinado. Então eu vou ensinar da maneira mais fácil um exercício que é muito difícil. Preste atenção nesse exercício. Você pode tirar o peso. Vai colocar ambas as mãos assim, próximo ao seu quadril. Só que agora você não vai precisar tirar o seu quadril do contato com o solo. Vai manter o seu quadril, o contato com os solos. Vai fazer a semiflexão do seu braço, extensão, flexão do braço, semiflexão do braço e vai elevar ambas as pernas assim, tirando o contato com o solo e tentando ficar o mais reto possível as suas costas. Prestou atenção? Comecei jogando as costas aqui atrás para fazer tipo uma alavanca, onde eu, projetando as costas atrás, eu consigo sustentar as pernas acima. Porém, aí vem o diferencial. Você pode começar fazendo esse movimento aqui, ó, jogando as costas praticamente lá atrás e colocando as pernas. E depois mantém as pernas e posiciona o seu peitoral o mais reto possível. E aí você contrai bem o seu abdômen e suas coxas. Falei, é um exercício muito difícil. Mas, com esta técnica que eu acabei de mostrar para vocês, esse exercício, ele fica até fácil. Basta ter treinamento prática. Mas lembre-se, antes de iniciar qualquer que seja a sua rotina de treinamento, tem que ter a liberação do seu médico e a supervisão de um profissional de educação física. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por todas as mensagens de carinho. Só tem a agradecer mínimo que eu posso fazer a vocês. Até nosso próximo encontro!